Então, eu vou responder a pergunta da Dena Vieira. É, ela disse o seguinte, já tentei parar o Rivotril várias vezes e não consigo tomar seis anos. Tem uma solução? É? Então, no, no livro, gente, eu falo sobre o, o Rivotril, sobre o autismo, né? É, sobre estresse. Então, os trabalhos científicos que estão sendo feitos mostram exatamente, né? É, Mostra exatamente que você... A floresta é um grande hospital, tá? É, pesquisas feitas recentemente na Universidade de Stanford mostra que você ficar uma hora e meia dentro de uma floresta e aí o banho, chamado banho de floresta, que é um trabalho futuro que eu estou, que eu estou é, programando, né? É exatamente... Você faz caminhadas dentro da floresta, 20 minutos você para, faz uma meditação, com, é, contempla o ambiente, respira... É, ouve o canto dos pássaros, tira o um sapato, abraça uma árvore, ficar de pé descalço na floresta também é muito é muito, é, é muito auspicioso, porque tem uma bactéria, a Mycobacterium vacai, que é reconhecidamente uma bactéria anticancerígena, ela aumenta o sistema imune, é, melhora, a, melhora a, é, o seu humor, entendeu? Então, uma das coisas que eu mais recomendo para as pessoas é bote os pés no chão, né? Mexa na terra. Então, aqui é uma coisa que eu faço de vez em quando. Eu compro, eu tenho várias plantas em casa, eu tenho um vivo mexendo na terra, entendeu? Porque você está em contato com essas bactérias, né, que são que fazem parte dessa inteligência colossal. Né? Sem falar da inteligência dos fungos, que eu já relato no livro e que eu recomendo também que vocês vejam é, o, o, o documentário é, Fungos, fungos fantásticos que tem na é, é na Netflix, que é simplesmente extraordinário tá? É... Então, veja bem A grande questão é que essas doenças né, é, O ribotril, tá ligado aí? A ansiedade, enfim, uma série Essas doenças da alma né, Não tem como você resolver com o ribotril Não tem como né? Não tem como que você tá colocando um produto sintético no seu corpo né? Ou seja, um produto que não faz parte da natureza É um, é um ET, né, um extraterrestre é, ele, ele, é, ele é feito por uma indústria cuja credibilidade é, é, é muito pequena, 50% dos medicamentos que estão nas prateleiras né, das farmácias são fraudulentos, né? isso trazido por grandes órgãos dos Estados Unidos, que é onde tem lá as grandes indústrias, né? é, esses lobbies que existem no mundo todo da indústria farmacêutica, tá? e eles sobrevivem com você doente. Então, por isso que você está seis anos tomando ribotril, né? Porque você está tomando um negócio que não é feito para ali curar. Então, a primeira coisa, você precisa ter consciência né, de buscar um médico que entenda de ser humano. Se você procura um médico que só entende de remédio, né, que é exatamente a formação básica da medicina, é possível que ele esteja mais doente do que você. Infelizmente, né, no meu livro eu trago também o alto índice de suicídio entre os médicos, o alto índice de suicídio entre os pastores, Entendeu? Então, pessoas que deveriam ser referência, elas estão perdendo o sentido da vida porque estão perdendo a conexão. É o médico que não acredita em cura, é educado para não acreditar em cura. E o pastor, muitas vezes, que fala em Deus, mas está pregando, muitas vezes, algo que muito desconectado também. Infelizmente, né, virou, um grande, virou um grande mercado da, da fé. Né? Então, muitas vezes, as pessoas que, não, que entram nesses negócios só para ganhar dinheiro, sem propósito, eles adoecem, né? E aí eu sempre, eu sempre deixo claro que o problema não é o dinheiro, o dinheiro é a solução. O problema é a forma que você compreende de ganhar dinheiro, atropelando, fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro, entendeu? Sem um propósito, sem uma missão, sem essa, sem essa perspectiva de servir, né? de se colocar a serviço do bem. Né? Então, todas as pessoas me perguntam sobre doenças, sobre isso, sobre aquilo. Gente, existe, na verdade, as doenças são sintomas que estão informando algo para você. tá? Então, uma pessoa que está tomando ribaltril precisa saber o que é a história dela. Para ajudar uma pessoa que está tomando ribaltril, seja lá, você precisa conhecer a história da pessoa e buscar exatamente quais são os gatilhos emocionais, quais são os maus hábitos alimentares, qual é o estilo de vida que ela está se envenenando, se, tá se intoxicando com as suas próprias emoções, né? com traumas e problemas mal resolvidos, entendeu? Então, muitas vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os nossos maiores algozes. Na live que eu fiz hoje à tarde, eu falava sobre isso. Né? As pessoas, elas elas muitas, não o movimento delas não é voltado para a cura, entendeu? Porque assim, não tem como você se curar tomando ribotril Eu sinto muito, mas isso não é possível, entendeu? É, é, o doutor, eu, eu falo do doutor Herbert benson que é um pesquisador de Harvard, né que ele diz que a história da indústria farmacêutica, da, da medicina, se confunde com a história do efeito placebo. Porque um médico que, te, que seja bem-intencionado, que lide com a pessoa como um ser humano, ele produz, ele, pro, ele produz uma empatia que leva a pessoa a se curar de qualquer coisa, seja lá o que ele der para a pessoa. Ou seja, porque você cria dentro da pessoa é, a confiança, que é exatamente o que Jesus falou. A tua fé te curou. Então, muitas pessoas estão se curando aí pelo efeito placebo. Agora, a questão é que essa cura, ela é momentânea, entendeu? Quando você se cura momentaneamente através de um placebo, mas você não muda o programa, não muda o software, entendeu? Você não tem como sair. Os óleos essenciais, como Sheila falou, tem substâncias que vão, né? que vão em todos os sistemas trazendo essa homeostase, essa organização, né? essa, essa reconexão, porque a natureza, só o fato de você estar ali na natureza, esse estudo de tempo mostra que você aqueles pensamentos obsessivos caem, né? o nível de ansiedade cai, é, é, a qualidade do sono melhora, as células natural killers, que são essas células que matam as, as células é, é, do câncer, elas aumentam em um dia 40%, gente. Em dois dias, na floresta, mais de 50%. E elas, você passa um mês com o seu sistema imune armado. Então, isso é uma coisa linda, entendeu? Por isso que eu venho falando para as pessoas, olha, tira uma vez por mês para ir para a floresta, né, um, um, se aproxime mais da natureza, porque quanto mais distante da natureza, quanto mais distante do sol, né, nós vamos adoecer. É natural, porque nós estamos perdendo essa conexão exatamente com o ativador da tecnologia de autocura que nós temos. Então, óleos essenciais são ativadores naturais, como o sol, são ativadores naturais da nossa grande, né, do nosso arsenal, né? Do nosso arsenal é, de autocura, da inteligência espetacular do corpo. Eu, eu ia falar sobre a meditação, por exemplo, eu uso muito o Líbano na meditação. Alguém falou aí do breu branco também, um óleo legal também, do que trabalha os chakras superiores, né? o grapefruit também, então, enfim, é... então, a meditação, o que é que acontece? Como nós vivemos num ambiente muito estressante, a mais... nós não temos uma cultura né que leva as pessoas a esse mergulho para dentro de si, então é muito comum que as pessoas estejam nesse processo de ativação de pensamento, ou seja, dos hormônios de estresse, o cortisol, e a adrenalina como a Sheila falou né, estão o tempo todo ali então o que, é que acontece você está como se estivesse a perigo o tempo todo tá? então você nesse momento o sistema imunológico as células tronco que têm um potencial de cura extraordinário elas estão em segundo plano elas elas estão ali na, na reserva elas estão no banco de reserva por quê porque você está dizendo para o seu corpo que você precisa sobreviver você vive com medo então, você precisa sobreviver, você tem ali, você tem que se preparar para lutar, para correr, para entender. Então, o estresse, ele vai é, colocando no banco de reservas a sua capacidade de se curar. Então, os estudos que foram feitos recentemente na Universidade da Virginia, nos Estados Unidos, na Universidade de Medicina, mostram exatamente que nesse momento, né, quando você para para meditar e entra no silêncio, no, no estado de presença, aí sim... Você deixa de direcionar sua atenção para aquilo que tira sua energia, que te estressa, que rouba tua sua energia, que, que gera os hormônios de estresse, né? E você libera, aí você, tra... aí você traz o time de volta. O pessoal que estava lá sem jogar, né? o seu sistema imune, coitado, lá abatido, você diz: olha, entra no jogo. Né? Agora você pode voltar, você pode entrar no jogo de novo. Aí pronto, aí ele vai fazer o que ele sabe fazer. O que, é que o sistema imune sabe fazer? Cura, gente. Eles, eles atacam, eles, eles destroem as células cancerígenas, né? Eles são capazes, as células tronco são capazes de se transformar em qualquer tipo de célula, entendeu? Então, nós precisamos, né? Daí, esses, esses olhos maravilhosos que a Sheila falou, a Lavanda, a Magerona, né? enfim, né, o bergamota, os, os cítricos de um modo geral, né, que são ansiolíticos naturais, antidepressivos, então você vai trazer exatamente para o corpo dizer, olha, você não precisa viver né, nessa loucura, né, você não precisa viver nesse ambiente de estresse, né, ou seja, viva no presente. Então esses olhos ajudam exatamente a você trazer, você, você trazer o time de volta, né, porque o ambiente de estresse, ele é altamente destrutivo e, e, e leva exatamente é, é, o nosso corpo a perder a sua capacidade, a, a ser desativado da sua, é, da sua capacidade natural de se curar, tá?